E aí, galera, aqui é o Rick e hoje eu trago um jogo aqui que faz muito tempo que ninguém joga, que é Overwatch. Aqui é um jogo que eu gosto muito, é... que eu gosto muito de jogar e desde que lançou eu sempre achei um jogo diferente, tem uma voz diferente, uma entonação, um sotaque, isso é maravilhoso. Eu sei que o original em inglês ele também tem uma questão de ser localizado, então cada personagem tem um sotaque e tem frases, né, seu é idioma natural, o idioma que ele ele fala mesmo, mas o português, cara, é, um é sensacional. É um tem meme, tem tudo, é maravilhoso. Later. O teletransportador está online. Ah! Não. Olha a ultzinha do Hanzo aí, essa é braba, hein? Não. Você é burro. Você oh, só. A realidade se Bora, bora, Isso é chato, véi. Ah, a gente vai ganhar pô, 99% Ah, é uh, Mais uma partida ainda, mais uma rodada Overwatch 2 Eu ganhei acesso ao beta da Blizzard Mas é, eu não tinha preparado O setup ainda pra gravar vídeo Quando eu ganhei o um acesso é, antecipado Do beta, né? Então eu tava jogando Beta, mas não, consigo, não podia gravar vídeo ainda Parabéns, Parabéns Vambora, vambora, vambora Vou pegar os caras All right. Obrigado, muito, muito bom. bem. <risos> <risos> toma, toma, toma, Zinato Sniper, segura. <risos> <risos> <risos> <risos> matei, matei no final ainda. Oh, aí sim. Jogada da partida. Tracer, vamos ver a jogada dela. Essa skin é melhor <risos> da hora onde tanque primeiro, depois a gente vai de dano. DPS, eu sou mais ou menos. Minha mira é meio ruim, vocês bem, já perceberam bem, bem, com o Zeniata. Minha mira é mais ou menos, então dependendo do cara, até que eu faço um estrago, mas é difícil. Eu vou mostrar pra vocês como minha mira é ruim. Eu vou de diva. Vou ver se consigo fazer alguma coisa com a diva. Como assim? Não entendi. Essa esquisita tá muito da hora. Muito da hora mesmo. Meu zap, que meu zap tá tocando, peraí. Meu Deus, meu Senhor... tem ninguém naquele tempo. Vai, é Vai, calma. Vai, calma. Ah, Vai. Vai. Tava Pô, De novo, cara! Ajuda o maluco, tá doente! Toma, toma. Só na jaca, só na jaca, se me bota. Tela, né? tela, tela. melhor que a diva fora do Mekan do que com o Meka, mano. Essa arminha dela é muito boa. Ai que filho da mãe! Ah, não acredito! Você é retardado! Nossa! Faltava um pouquinho pra mim entrar no Meikan. Boston. a Você não é tão bom assim. Ganhamos, ué, viu? Eu não jogo pra mod diva assim, vai, vai, admira. Cala a boca, cala a boca. É, cara. Vamos abrir uma caixinha aqui só pra. Não vai vir nada nessas loot aqui, mas. Vamos abrir mesmo assim. Eeeeh. Que que é isso? Ah, legal. Bom, isso foi é o Overwatch, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. É, espero que vocês tenham gostado. Foi uma game que me play zoeira, só pra descontrair mesmo. É um jogo que já foi há muito tempo que, que lançou e todo mundo já jogou, etc. Mas é um jogo que eu gosto de então trazer pro canal. Se vocês gostarem desse vídeo, quiserem mais, de é, sempre comentem, se inscrevam e compartilhem o vídeo, dê like também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.